Ah, esse aqui é o programa Minutos Qualivida. Nós vamos falar sobre glúten e lactose. E para o programa, nós convidamos a doutora África Isabel Pérez, que é nutricionista da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigado, África, pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês. Falar sobre glúten e lactose, hoje todo mundo... É... Fala muito de alimentos sem glúten, sem lactose, é, na tá verdade... É, uma moda. É, tem é uma moda, mas exatamente o... vamos começar pela... Definição. Pelo, isso, pela, o que, que é o glúten, por exemplo? É, o glúten é uma proteína que está presente em alguns cereais, então, é, tipo trigo, centeio e cevada, né? Certo. Então, a nossa população, a gente come muito alimentos que contêm glúten, porque ele está no trigo. E com o trigo a gente faz farinha, então a gente come ele na forma de pão, macarrão, bolacha, então o consumo é bem alto da população brasileira. E a, a intolerância, o que, que é uma alergia, isso? é isso? A, quando, quando a gente tem uma, um problema relacionado com a proteína, a gente fala que é uma alergia, na verdade, ah. né? Porque aí você tem uma reação imunológica, que ah. é proteína com proteína, né? Então uma proteína é o antígeno, ela atuaria como um antígeno e os anticorpos vão reagir contra essa, esse tipo de proteína, tá? E qual que é o, o sintoma de quem tem intolerância ao glúten? O mais comum é a pessoa ter diarreia. Ah. Mas tem várias pessoas que são, um, tem essa reação a, a, a esse tipo de proteína, que não tem esse sintoma clássico que é diarreia. Certo. Então vai apresentar problemas na pele, né? Então isso precisa ser investigado para ver se realmente é uma intolerância, uma intolerância não, a palavra correta é falar alergia, alergia. né? Porque é uma proteína, é, se, ele, se realmente essa pessoa tem esse problema com o glúten. Então, na verdade, o glúten, quem deve evitar glúten é quem tem tolerância ao glúten, né? Não Sim. é uma coisa que faz mal à saúde. Não, é uma exemplo. proteína. Como a gente tem proteínas na carne, tem outros eh, vegetais, existem vários tipos de proteínas, né? E isso vai ser, quando a gente come o alimento, ele é desmanchado, né? Uhum. Então, o processo que a gente chama de digestão é um processo de desmanchar o alimento para que isso eh, se transforme em substâncias simples, né? Então, é, de peptídeos, aminoácidos, glicose, é, vitaminas, minerais, isso tem que ser retirado do alimento para poder, poder passar absorvi a barreira intestinal, isso. E aí se ele não é absorvido, ele causa problemas intestinais, como diarreia, acho que gases provavelmente também. É, né? então assim cada nutriente tem o seu sítio de absorção no nosso tubo digestório, certo. né? Então quando esse alimento, esse, essa substância, ela não é quebrada e não é absorvida naquele, naquele sítio é, preciso do, do intestino, ele vai para uma outra parte do intestino e a gente sabe que nós somos povoados por uhum. microrganismos, né? Uhum. Inclusive o nosso intestino, né? Então é, vai ter uma outra população de micro de, de, de microrganismos que vão é, digerir aquele Entendi. alimento que já deveria ter sido digerido. E o mesmo deve acontecer com a lactose também, Sim. né? E falando agora da lactose, a lactose o que que é? A lactose é um açúcar, um, um açúcar do leite, né? ah. ele está presente no leite, então ele é chamado de disacarídeo, né? Então. então ele é formado por duas, por dois monossacarídeos, que é a glicose e a galactose. Sim. Então eles estão ali juntinhos, né? Então, conforme a gente come, existem enzimas que vão desmanchar, essa, vão quebrar essa ligação, que é a tal da lactase. Né? Então, ela está pre presente no nosso intestino, aí conforme a gente come o leite, os produtos lácteos, essa, lactose, essa lactase, essa enzima vai atuar quebrando essa ligação para poder haver absorção. Então quem tem intolerância à lactose também vai ter <risos> sintomas gastrointestinais, vai. né? É, um dos principais é a diarreia também, né? Que a, a pessoa... Por quê? Porque essa lactose não vai ser quebrada e absorvida no local certo, uhum. né? Aí ela vai passar para outra parte do intestino e essa microbiota vai falar ''Oba, chegou um alimento diferente, uma coisa diferente'' e aí isso daí vai ser então, é, digerido e vai formar gases, né, distensão e aumenta o peristaltismo, causando diarreia. Então a mesma coisa que acontece com o glúten. Só deve evitar produto com, sem, ingerir produtos sem lactose. Quem tem intolerância à lactose, Sim. né? É que assim a gente, assim como o trigo, a gente também muita gente exagera no consumo dos produtos lácteos, né? Então existe uhum. uma recomendação que é da Organização Mundial da Saúde, no consumo de lácteos. E né? qual seria essa quantidade Em ideal? torno de duas a três porções. O que, que é uma porção? É um copo de leite, né? é uma fatia de queijo. Por quê? Por, porque... dia, por isso, dia? Isso, por dia. No porque... máximo? Não, não é que é o, o máximo, mas assim, é uma recomendação, porque o leite, os lácteos, são a nossa maior fonte de cálcio. Uhum. E a gente precisa de, em torno, dependendo da faixa etária, do gênero, a gente precisa de mil miligramas de cálcio. Então, se uma pessoa consome entre duas e três porções de lácteos por dia, ela consegue obter essa quantidade de cálcio. O iogurte ele tem menos lactose do que o leite? Ele, ele vai ter essa lactose quebrada já. Tá. Porque o que, que é o iogurte? É o leite que sofreu um processo de fermentação. Né, foi adicionado um micro do bem, vamos dizer assim, né? Sim. E aí esse, esse micro ele já digeriu... O processo já começou Isso, ali, né? Isso, já o... começou fora do, do, cor... do nosso corpo. Então, tem pessoas que não toleram o leite, mas tem uma tolerância para o queijo, né, e o iogurte. Ah, entendi, porque de certa maneira você já tá consumindo um, um, um alimento que já foi, foi pré-digerido. É, entendi. já deu uma força aí o tubo digestório. Tá ótimo. África, então muito obrigado, nosso tempo aqui é meio Imagina. curto, mas acho que a ideia foi essa, um pouco esclarecer o que é o glúten, o que é a lactose, então muito obrigado pela sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida.